Muito malta, que estamos de volta, ora Sim. então o que é que nós hoje temos yes. para ouvir, temos que o Zé vir. vai ouvir pela primeira vez Vai ser novo e não novo, não né? é? Exatamente, exatamente, ah. ou seja, vamos ouvir uma música do Shira com On Lock and Monsters Exatamente Pronto, ou seja, sem a Fuki Sim Sem a Fuki É tipo um... É um vídeo oficial, o que eu entendi é um vídeo oficial, claro, claro. Também um vídeo oficial. Exatamente. E o que o meu amigo Zé nunca ouviu é essa aí Desconheço, vida, já me falaste já. bem disso porque já ouvi isso. Eu por acaso estou curioso para ouvir muito curioso, muito porque ser é muito surpresa, vamos ver, vamos ver, vamos ver, e quem é que pediu isto quem foi, quem foi, quem foi, foi aqui hum? o Maximus Alta, Maximus Alta, muito bem, muito Exatamente. bem, muito bem pedido, vamos então, há de ser uma coisa boa, Apes e pessoal, não se esqueçam hoje, o botão da inscrição, força, com para força, para. E o de inscrição, a nossa só de inscrição, o sininho e os likes, likes. Exatamente. E para... espalhem a palavra de José. Aos vossos amigos e familiares. Toda a gente, pessoal. Para... Espalhem a palavra de vocês. Exatamente. Pronto, então, sem mais demoras, um Loki Morphos. Um Loki Morphos. Shira. Um Loki to live. One to live. Right. Right. E com o incluso... Estamos de volta. E yeah. Para então assistir este vídeo, quanto o levo, Zé, deixaste mesmo curioso, por isso agora estou mesmo. Tu vais gostar, tu vais gostar. e cruzou. Zé, Zé, Zé, Zé, o que é que tu tens-me dizer, Zé? Diz-me, Zé, o que é que tu tens-me dizer, Zé, deste som, Zé? Diz-me oh, é é zé, zé. Ah, zé. zé, calma, Zé, calma, Zé, calma, calma Zé, calma, Zé. Não deixas o bananado, Zé, calma. Calma, Zé, calma, Zé. Talk to me, my friend. Talk to me. Ok. Estou surpreendido, pá. não estava à espera de uma coisa tão agressiva, não estava mesmo à espera, não estava à espera que fosse tão, tão violento e agressivo. Mas é aquele violento e agressivo que, que não. podes ouvir e que muda, muda, muda, não estás ali, é pá, ah, sim, ah, espera, ah, ah, estava a ouvir, ah, ah. É, sim, sim. Depois tem aquela parte mais melódica, lá com o violino. Sim, Pá, exatamente, Zé. Está é, tá uma boa coordenação, é. E claro tá. que o nosso amigo Fumia... Está ah, a dominar a bateria, como sempre, Zé. Ele domina aquela bateria top com one. ninguém. Top one. top one. Top one. As transições dele... Acho que, é que os Zé concordam que, que é o rapidez. top one. É o top one. Uau. Top one. Fumia. Acho que é dos que concordamos acho sim acho sim também acho que sim <risos> também acho, que sim. Também também acho que sim claro que depois o nosso o o o o o, o, o ai os okay. Giniel exatamente os claro, é. claro. desculpa então, sabem que eu gosto bastante também dele sim, o Giniel para sim. mim é um dos melhores ele e o Giron são top, é um top também. Do ao nível sim. dos melhores todos os tempos eles são incríveis e eu a Gil -o porque... com o violino é pá Enquadra, é. enquadra, é aquilo que eu gosto que és, é, é um violino que enquadra com a bateria que de repente estás ali e pois vai para a guitarra, enquadra com a guitarra, parece que, para não sei, a Gil é, tem aquele toque, é, um toque e está, Day é a um, arte de cada um, É um toque exótico, tal como hoje com chão, pai, que ficam diferentes todos e todos. É sim. Eu disse é. que que Eu disse <sus> <sus> É assim, acho que vais concordar comigo, Zé. Aquele, aquele sol da Gil. Depois veio o Sheeran. Depois veio o Genia. E depois. BAM! Perfection, Perfeição! Lindo, lindo, lindo, lindo. Subarachi! É pá, cada vez digo que veio. É esta banda. É pena não ter tanto conhecimento e a gente já sabe é, é. porquê. Já sabe o porquê, mas. Realmente é pá, era daquelas bandas que eu agarrava neles e ia partilhar para o mundo inteiro, meu, mostrar o que é que é a É verdade, epá. concordo, concordo, plenamente, não há muito mais a acrescentar, pá. eles são incríveis pá. e esta música está a ser mesmo brutal, meu. excelente, excelente. E o Chirin tem aquela actividade que eu, I want to live. É, pá... Brutal! Sabes é. que aqui a voz dele até me parece um bocado diferente, não sei porquê. Sim, sim, sim, sim, sim. Parece que ele está a fazer um, um bocado diferente. Parece, Sim, parece. sim. Por exemplo, é um bocado diferente da música da André Nudim Sim, o faz mais. É, mais exatamente. Está é. ali tal. Está ali Ele é muito versátil. Muito bom. Sim, sim, sim. Isso também é bom. É. também vou louvar, sim. Vamos continuar. Vamos continuar. É pena que a música é pequena. Porque o Nokia Morfimos já nos habituou com músicas bem compridas. Hum, é verdade. Mas pessoal, pessoal, pessoal, pessoal, Shiran é Shiran, é um lock é um loquimorfismo. Mais do amigos, que aprovado, pessoal, mais do que aprovado. É meus a amigas, a são, a meus a são, amigos, meus amigos, meus amigos. Sério, Este som é incrível. A pronto sério? já agora já agora queria comentar e amar também se alguém sabe de um vídeo de um Morpheus morphs ao vivo com a música da black Mansion of murders hum. porque eu gostava de ouvir é essa gente. ao vivo gostava Era de bom, ouvir e um, ainda não. não encontrei e gostava gostava de fazer a esse som onde nós já fizemos foi o primeiro Uhum. do canal, foi o primeiro do canal, é fica aqui depois, depois aqui o editorado, poupar aí alguns na semana depois a Malta quiser lá é espreitar, foi o nosso primeiro vídeo que fizemos do Loki Morpheus, é pá, foi demais, é e foi uma música sonida ao acaso, e foi logo aquela que nós ficou logo, ah, um bom impacto, é bom, um bom. Bom. boa introdução Sim. para a banda, boa introdução para a banda, sem dúvida, e acho por que isso é, é isso pessoal, grande ação, grande grande por isso, até o próximo vídeo. Fico zoando. Ah! Bye!